Eu, se eu fosse colocar 5, que é o valor correto para qualquer aposta, <risos> eu colocaria que a Porsche subiu no telhado e não subiu pouco. Eu acho que a Porsche não entra na Fórmula 1. É, e a chance da Porsche entrar na Fórmula 1 é, tão somente, se FIA e Liberty e as equipes elas concordarem em ter uma 12ª equipe. Não é nem mais ter a 11ª, é ter a 12 segunda. Porque eu acho que dificilmente a Porsche vai conseguir encaixar um fornecimento de motores a alguma das equipes no grid. Ela não vai fazer isso com a Renault, ela não vai fazer isso com a Ferrari, ela não vai fazer isso com a Mercedes. Já, já, já estamos tirando aí de cara três. Ela não vai fazer mais isso com o Red Bull e a Fatauri. Não tem porquê. Dificilmente vai conseguir entrar na Williams. É, a Williams tem um fornecimento de motor com a Mercedes muito... É, parece uma parceria muito bem estabelecida ali no negócio eu não faço a menor ideia do que a Porsche vai fazer para entrar no grid. A não ser que ela compre uma Haas da Vida, a não ser que é, Liberty Media e, e Fia se acertem com as equipes e consigam colocar uma 12 segunda equipe, porque aí eu duvido muito que a Porsche vai entrar e que não vão liberar a Andretti, que assim, pô, nós não estamos falando só da, da Andretti, nós estamos falando da Cadillac por trás ali, né? Uma marca midiática também, grande, e que também tem muito interesse em venda em mercados, que a Fórmula 1 quer atingir, Olha, eu acho que a situação da Porsche tá complicadíssima para quem pensou em ver a Porsche na Fórmula 1. Sei não, tá complicado.